Bom dia, ou boa noite, se estiver assistindo esse vídeo de noite. Você quer receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Então se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Se você está perdendo os quilos do seu corpo e está ansiosa, Além de fazer o teu registro no Microsoft Excel, e pesar na balança, resistão do celular e toda aquela coisa a mais, tem uma dica para você passear na rua, jogar futebol, desestressar a cabeça e relaxar um pouco. Ou toma suco de maracujá ou coloca uma laranja e duas maçãs que também dá um alcoolmante natural bom. É isso aí.